Olá pessoal tudo bem? Olha só estou aqui de volta para dar uma dica rápida para vocês com relação a uma maneira de representação que não é muito usada né? quando a gente cria renderizações, que é a maneira isométrica ou ortogonal né? eu vou dar uma dica rápida aqui para vocês é, e muito útil para ver como que é interessante a gente fazer uma apresentação, onde além de um render de planta baixa normal, né, de uma visão top, assim, chapada, poder criar, assim, outras situações, né, e depois juntar essas situações, olha só, numa, numa folha para apresentar para o seu cliente. Então, o que, que seria a ortogonal, né, ou a isometria? A isometria seria, a princípio, essa, essa visão aqui, ó, de iso, isométrica, tá vendo só? Essa é uma visão isométrica da nossa cena. Essa, essa planta vai tá? estar tá disponível para vocês esse ponto SketchUp, está tá na versão 8, é, para vocês poderem brincar né? e, e, e, e também é, fazer alguns testes para depois usar nos seus projetos. Na verdade, essa é a famosa isométrica, a 45, a 45 graus. Podemos fazer essa... Só que você pode falar assim, poxa Daniel, mas aí eu não consigo enxergar certos detalhes, né? Tudo bem, a gente pode criar uma que não é bem uma isometria, mas é uma visão, tá vendo? Olha, essa aqui eu acertei na mão mesmo, usando o, o Orbit aqui, tá? Mas eu fiz de uma maneira que eu conseguisse enxergar o máximo de elementos possíveis, tá vendo só? E em cima disso, eu, eu gerei um render, Tá? Deixa eu falar um pouco sobre a renderização dessa cena, ela foi feita com o V-Ray tá? Essa aqui é, a... é o render final dela okay? Vocês percebem que não tem, tem uma luz, né? como se fosse um dia nublado Mas eu não ativei o sun do V-Ray Sun. Por quê? Porque eu não quero que apareça luz e sombra aqui Eu quero que fique uma luz mais neutra possível Então onde que eu fiz isso? Né? Se eu vim aqui no meu... GI no meu environment do V-Ray, né? Eu apesar de ter colocado o text, text sky, que é o meu V-Ray sky, eu não habilitei meu SAM, OK? Então é só não habilitar o SAM. E para para gerar algum tipo de reflexão que possa vir ocorrer nas partes de vidro, né, envidraçadas ou metálicas, eu coloquei no canal de ref, de reflection um HDRI. Tá? Um HDRI. Então esse HDRI aqui um pouquinho mais forte, aí ele vai me ajudar com a questão de reflexão, que e porventura a minha cena pode apresentar como resultante, tá? De resto, não tem, muita, é, não tem muito, muito mistério para quem já conhece o virrey né? É, esse arquivo já vai é, com o SketchUp dele setado e nas aulas do curso de SketchUp tem o curso, né, inclusive dessa casa aqui enfim vamos fazer o seguinte eu vou fazer um render mas eu não vou eu já tenho esse render daqui da, dessa cena eu vou gerar uma outra é, isométrica mesmo tá eu vou gerar uma assim tudo bem eu faço desse jeito eu venho aqui e bato um render vamos esperar um pouquinho eu vou dar uma pausada no vídeo quando ele começar e aí a gente vai é, para o Photoshop, para que vocês terem uma ideia de como que a gente pode apresentar uma, uma mesma situação, né? uma, uma, um, um mesmo produto, vamos dizer assim, uma, um mesmo projeto, mas de maneiras diferentes e rápidas. Que... Por que, que eu falo isso? Porque... Vocês precisam começar a pensar em serem ser diferentes. Então, se você está fazendo um render lá de uma planta baixa, meu, aproveite e já faz a isométrica, já faz a ortogonal para o cliente, já, já monta uma folha a 4 diferenciada, entendeu? Isso faz diferença, pessoal. Tá? Então, isso aqui é, é uma dica que eu dou assim, mestre para vocês. Bem, ele vai começar a, a fazer o um render, né? Eu vou pausar ele aqui. E aí eu volto já na nossa folha é, final de, de, de do render, tá? Que seria essa aqui, ó. Eu vou colocar essa que eu estou fazendo. Eu vou colocar aqui, tá? E eu vou salvar. A gente vê como que vai ficar. Então segura aí que eu já volto. Olá pessoal, voltei e aqui está então fiz a outra, outra visão, tá, aqui a visão isométrica mesmo pura, renderizei, e o que que eu fiz aqui, eu criei aqui uma, como se fosse uma, uma pranchinha, né, no Photoshop, e então aqui você vai modificar o seu logo, você pode usar esse pano de fundo, aqui você vai colocar o seu nome, né, e esse arquivo, além do arquivo SketchUp, e além do, do arquivo da setagem de V-Ray, vão tudo para vocês aí, é, estudar, tá, vocês vão receber o link aí por e-mail, ok e assim pessoal para que que você num arquivo né Sketchup você vai apresentar só uma vista se você pode fazer algo assim de maneira rápida entendeu né mostrar em três em três situações em três vistas um produto seu né é, se dá para fazer é fácil então vamos lá essa é uma dica de ouro e eu já te dou dando esse arquivo PSD para você poder usar tá e ó eu vou te dar além desses né? além desses arquivos de presentes, eu vou te dar mais um presente, então funciona assim, como que você vai ganhar o seu desconto, né, no, no, no, no produto SketchUp, você vai selecionar se você quer mídia física ou, ou via download, eu aqui vou em mídia física, vou dar comprar, foi aqui no carrinho, eu venho aqui e vejo meu ver carrinho, tá, não finalizo, ver carrinho, quando eu vou em ver carrinho, eu clico aqui, usar código de cupom, e o cupom que vocês vão usar é meu desk, meu desk de meu desconto. Quando eu aplico o cupom, tá? ele já me deu aqui meus 15%, ok? Aí eu venho aqui em finalizar a compra, né? eu já estou logado, eu já estou logado aqui com meus, o com meus, com meu usuário e senha, se você é um cliente novo, você tem que fazer um cadastro, Escolha aqui a forma que eu quero, né, cartão de crédito, nosso sistema aqui é o LATAM, que é o sistema mais seguro que tem, é, só para você ter uma ideia, americanas e submarino usa ele. Você pode escolher é, boleto pelo PagSeguro, ou transferência bancária, colocou seus dados, finalizou, sucesso, você está adquirindo, então, o seu curso de SketchUp com 15% de desconto, vale até o dia 20 desse mês, tá, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Usem e abusem bastante dela e até a próxima dica aí. Um abraço para vocês. Fui!